Fala, minha gente. Então, primeiramente eu peço desculpas por, pela barulheira aí que o povo tá reformando aqui a sacada, né, da, aqui da sala. E, então, eu queria falar com vocês sobre o estilo San de novo, porque dessa vez o vídeo não vai ser muito feliz, pelo contrário. Antes de tudo, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal e ativar o sininho, porque aí você não vai perder nadinha do que eu gravo. Mas, então... Pra começar, o Oshiro-san gravou um vídeo me mandando várias indiretas, depois que eu gravei sobre ele. E uma dessas indiretas, ele brinca com o um suíço vídeo, dizendo que os pais de canal de opinião deveriam desejar a própria morte por se envergonhar do trabalho do filho. Se você mandou essa indireta talvez pedir friagem por Guilherme Santo, ou qualquer outra pessoa... Saiba que eu não tô nem aí pra isso, e nem eles. Também que você diga os canais de opinião, mas mesmo o seu canal sendo de amor ácido, a partir do momento que você diz os canais de opinião, você tá dando a sua opinião. Terceiramente, que você disse que não tem nenhum exposé de seu, será mesmo que não temos? Primeiro que aquele meu vídeo tinha exposé de sim, o porquê? Por que você não foi comentar no canal do Digo pra se mostrar? Porque nem no meu canal você comentou medo da semigrança de inscritos? E aliás, por que escolhi o canais de opinião pequenos? tem medo de hate, meu mano? É por isso que só comenta em canais que é difícil alguém popularir? E segunda, que agora sim nós temos uma exposição seu. E, inclusive, você foi falar com a garota que me ajudou a gravar outro vídeo. Poderia me explicar o porquê tá chamando ela de depósito de p? Aqui? Aliás, não só ela, como todas as mulheres. Se mulher fosse só um depósito de p? Não tenho o porquê você ter nascido, mas bem que você já até disse que o povo não, que não se queria por carinho assim por dizer de ser c*****. Então eu acho que esse é um dos seus defeitos, porque esses pais devem te olhar mais que horrorizados quando vão pro seu canal. E você tá falando de conteúdo só sem censura nenhuma. O que pra ser sincera, seu vídeo já deveria ter sido pego. Diferente de você, eu sou uma pessoa que gosta de produzir, e isso me orgulha, enquanto você é só um depressivo buscando atenção. Até porque você não edita nada desses vídeos e só joga vídeo puro no canal. Se tem alguma coisa errada, você dá o dano e se deixa o vídeo aí pra sempre. E essa ameaça que você fez, que se ela não parar de te perturbar, você vai procurar a garota. Inclusive, Yoshigo-san, eu já poderia ter chamado minhas pessoas pra te denunciar depois daquele vídeo. O porquê? Piadas com suas de coisas como você disse poderiam ser consideradas discursos de ódio, sabia? E bem, pra provar isso, eu chamei meus amigos, aqui que você atacou um tempo atrás pra dar uma falada sobre isso. Conhece o tal de Friagem? Fica aí com o que ele te falou de coração, aquilo que talvez ele não queira falar no canal dele, mas convidei pra falar no meu. Eu não ia falar sobre isso, mas eu resolvi falar, enfim... É, mano, com total sinceridade, seus argumentos são um lixo Eu presenciei, eu vi seus argumentos e são bem ruins, na minha opinião Não são ruins, são uma bosta E se foi uma indireta pra quem tem tio no nome Mano, eu vou falar uma coisa pra você Porque você não larga e vai comentar num canal gigante Gigante? Não, grande é, Que nem no tio Gin, no tio San Porque de acordo com você, eles têm, se eles têm tio no nome, o canal deles é ruim Mano, vou... os argumentos são tão ruins Que até nisso, mano Até nisso, véi Até nisso os argumentos são uma bosta E eu vou falar uma coisa pra você Se você não gosta de canal de opinião Vai tomar no seu c... sua opinião Porque você também tá dando sua opinião E... enfim... É isso que eu tinha pra falar, e um grande p*** no seu cu. se eu quiser mostrar o rosto. Eu mostro se o Guiolazes quiser mostrar o rosto, ele mostra. Se outro youtuber quiser mostrar o rosto, ele mostra. E eu sei que eu xinguei bastante, porque, bem, não tem como você não ficar com raiva vendo aquele vídeo com um cara que passou vergonha alheia, na minha opinião. E, bem, era isso que eu tinha pra falar. Mano, esse friagem. parece até o Digo defendendo a opinião dele. Mas quer dizer, o Digo que xinga. <risos> e sobre as indiretas ao tio dele... É o mesmo me pergunta porque você não vai falar com o tio Gin, tio San e os outros lá. Por falar nisso, ô chigo sabia que a mandei terminei o que você fez no privado do tio Gin? Ou seria ficar feliz por ver que você tá metendo o cara no assunto que ele não tem nada a ver? Com certeza seria o testão que eu mandei falando sobre ti vai acabar confundindo com um livro de comédia. Porque tu passa tanta vergonha, moleque, que quem tem vontade de se matar é a tristeza do pessoal. E sobre aquilo de não entender piada... Meu caro, chama minha amiga de depósito de piada desde quando? Tenho certeza que se tu fosse uma criança, tua mãe já teria te colocado no orfanato e dane-se. Porque nem seus pais devem te aguentar. Se diz que isso é discurso de ódio, cara, e você que grava um vídeo todo mal feito, com uma qualidade horrível, posta no seu canal e depois fica falando que os ah, canais de opinião também tá me atacando. E coisa que eles também não estão te atacando. Eles estão só defendendo o trabalho que eles tanto amam. Enquanto você parece fazer tudo só pra ganhar dinheiro. Segundo aqui, mano, o que custava deixar o povo em paz? Eles são canais de opinião? Dane-se, eles têm tio no nome? Dane-se também. Agora se aparece alguém falando que Sam no nome é canal ruim, quem seria você? Não tenho o que gravar? Grava um vídeo falando como é a vida de um prisioneiro. Não quer? Grava um vídeo fazendo bem pra alguma mulher. As mesmas que você chamou de depósito daquilo lá. Novamente, não quer? Então dane-se, deixa o povo ter opinião dele e você vai cuidar dessa sua miséria que é a tua vida. Se eu quisesse, eu poderia muito bem chamar o tio Gin pra gravar comigo, ou a Anne Carey, inclusive eu tô tentando falar com ela, o Brug, qualquer canal de opinião grande, porque aí você já ia ficar morrendo de medinho, já que aqueles que tu gosta são os canais pequenos. Quer ficar populado na sua opinião sobre o canal de opinião? Em já tá 100%. Vai comentar no canal do tio Gin, do tio de qualquer tio aí que você ganha antigamentos um e talvez até um cancelamento de brinde. Quer que o povo entenda suas piadas? Vai pra favela e conversa com os teus amigos. Não quer nada disso que é você? Darn-se de novo, então. Bom, eu chamei mais algumas pessoas pra gravar esse vídeo aí comigo, porque eu realmente quero que o pessoal diga o que pensa sobre esse cara. E se não tem a oportunidade de falar em algum canal, ou se tem medo de postar, eu dou essa oportunidade aqui no meu canal. Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu vim falar sobre o oshiro eu acho que vocês já viram o vídeo dele atacando não só a Geolase, mas também todos os tipos de canais de opinião. Um resumo bem básico que eu vou falar aqui é que ele novamente citou que os canais são todos crianças. Que as pessoas que acompanham são basicamente crianças também. Ficou xingando, falando que você é um erro na vida dos seus pais. Que isso ou que aquilo tá errado, mas na verdade ele nem sabe o que se passa em cada pessoa. Na verdade ele até citou sobre a Geolase xingando sobre ela. Só eu não quis falar o nome dela, mas é óbvio que foi pra ela. Se você for descer nos comentários, tem muito comentário. Mas muito comentário refutando ele E também ficou falando sobre ele não ter nenhum Exposed na internet Mas na verdade já existe vários vídeos falando sobre você, Oshiro-san E depois que ele fez o vídeo, a Geolazi tentou conversar com ele no Discord Parece que ele foi meio babaca com ela Falando sério, vocês acham que isso não é Exposed? Bom, de verdade, eu acho que esse caso já deu pra mim Eu já dei a minha opinião, já dei o meu vídeo resposta no canal da Geolazi Bom, é isso, muito obrigado Geolazi por ter deixado participar Oi pessoal, aqui é o Isaac E então, tudo começou quando o Otiro fez um comentário no meu canal No começo eu achava que era só um cara criticando Que é bem normal pra você ter ideia O problema foi quando a e comentou no meu canal Que o mesmo havia feito isso com vários outros canais Bom, a e fez um vídeo sobre ele No qual ela expõe muita opinião dela sobre o Otiro Opinião no qual eu concordo Porque olha o cara ia em canais menores e criticava. E ao invés de incentivar a pessoa a melhorar, não. O cara vai lá, destrói o canal da pessoa. Um ponto que eu acho é que o cara tem problemas mentais. Pelo simples motivo que na aba sobre do canal dele, diz que o personagem que ele atua é a personificação de um jovem com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Isso é o que ele diz, mas tá na cara que na verdade ele é assim. Eu entrei no grupo do Discord dele... E ele não parava de me zoar e me xingar. Ele juntou os amigos dele e começaram a xingar meus pais. Chegou um ponto que até pediram para meu pai ou minha mãe ir falar com eles. Então, estava estressado e pedi lá. E quando minha mãe foi falar com eles, o Otiro ia tirar uma foto de uma parte meio adulta do corpo, tá entendendo? Eu não posso nem mostrar isso, porque além que o vídeo vai ficar desmonetizado por ser um conteúdo muito pesado... Eu não tirei print de absolutamente nada, porque minha mãe saiu do servidor. Uma bosta, hein? E o engraçado é que ele me chama de fanboy por eu ter uma voz fina. Mas mano, eu já fiz teste fonoaudiológico e minha voz está perfeitamente normal para minha idade. Se minha voz fosse um pouco mais grossa, eu teria problemas de voz e se fosse mais fina também. Então, eu não sou fanboy. Outra coisa que eu acho engraçado é mais que no vídeo dele diz que a opinião dos canais de opinião não importa. Sendo que o canal dele mostra a opinião dele. Isso seria meio que hipocrisia. Você pode ver várias vezes em vídeos dele que mesmo ele zoando, na verdade ele tá mostrando a opinião dele. Porque você vê que é uma coisa que ele abomina, uma coisa que ele odeia. Mas, mano, e outra coisa. A primeira impressão que dá no canal dele é que o canal dele vai ser de opinião. Olha as thumbs do cara, olha, mano, olha tudo. Se você for ver, parece realmente que vai ser um canal de opinião. E sim, ele fala que é ironia, mas duvido que ele vá dizer que o último vídeo foi ironia. Ou que o vídeo Um Telefone Estranho e Assassino de LGBT é ironia também. Dá pra ver na cara que ele odeia e abomina pessoas LGBT. E isso são sem motivos, são só pessoas, mano. Eu esqueci de falar que no meio do vídeo ele fala que Minecraft é jogo de baitola, mas na real todo o canal teve um início relacionado a Minecraft. O BRKS do, o Psycho joga e o Games Edu até faz gameplays de Minecraft. Então li é literalmente falar que esses três, uma pancada de outros youtubers, são baitola por conta que jogam Minecraft. Que além de ser bem infantil de se falar, ainda assim é bem escroto. O pior de tudo é ele pedir para os inscritos dele escreverem cringe em canais de opinião. É muita ousadia desse cara e é o que mais me dá raiva nos vídeos dele, além dos palavrões excessivos. Enfim, esse foi meu áudio. Eu acho muito engraçado o fato de que o Tiro Sam falou que odeia canais de opinião e só comenta em canais de opinião. Mas ele comentou no canal do Friagem, comentou no meu canal e comentou um monte de outros canais E a maioria dos canais que ele comentou não são um canal de opinião E outra coisa que eu acho mais engraçado ainda É que o próprio Tiro Sun é um canal de opinião Tipo, ele faz vídeo dando a opinião dele sobre canais de opinião Ele faz vídeo dele falando mal de K-Pop Ele fala... Mano, ele faz um monte de vídeo dando a opinião dele E eu não sei muito bem qual que é o conceito dele de canal de opinião mas pra mim isso daí é um canal de opinião <risos> eu não sei vocês mas pra mim isso daí é esse canal de opinião e o muito engraçado é que tipo as tags não só desse vídeo mas da maioria dos vídeos dele é hashtag opinião, hashtag comentário ou... aí fica complicado hein tem algo mais canal de opinião que isso eu acho que não. <risos> e eu acho muito engraçado também Que ele fez um vídeo falando que Ai, pessoas que tem tio no nome É, eu não sei se ele tem muito Quei, okay, mas meio que não existe Uma idade específica para você ser tio Mas tudo bem, eu só achei engraçado dele falar mal de pessoas Que usam tio no nome Falar sobre otakus E o nome do cara ser literalmente Ochiro-san, tem algo mais otaku Do que isso, pelo amor de Deus, né aí ele falar ai você não tem idade pra ser tio eu tiro eu sei que provavelmente você não tem capacidade suficiente para entender isso mas até onde eu sei não existe uma idade para você ser tio só falando isso que eu achei engraçado foi muito difícil assistir aquele vídeo do o tio Sam não porque ele foi verdade mas porque o vídeo me deu vergonha alheia mesmo <risos> o vídeo foi um pouquinho ruim e no vídeo ele fala tipo várias bostas o canal do Tiro é literalmente a definição de canal de opinião. Mas tudo bem, né? Ele odeia canal de opinião, mesmo que ele faça vídeos de opinião. Ele chegou a comentar também que nossa canais de opinião botam turminhas super coloridas e apelativas para chamar a atenção. E eu acho muito engraçado porque literalmente todas as thumbnails do Tiro Sam são super coloridas e chamativas. Quando o Tiro Sam comentou da primeira vez no meu vídeo eu fiquei até meio feliz Falei, olha só, uma crítica construtiva, que legal Mas aí eu vi que ele só é só um cara que sai comentando merda num monte de canal pequeno para ganhar atenção e tudo tipo, ah tá, não é uma crítica construtiva Eu fiquei até triste porque geralmente as pessoas que comentam me xingando, ela me xingando de coisas muito piores Mas de acordo com o Tiro Sam canais de opinião não recebem críticas eu acho muito engraçado que ele gosta de fazer vídeos xingando as coisas mas provavelmente ele só faz isso para chamar a atenção mesmo e eu achei tudo muito engraçado que ele fez um puta drama falou ai canais de opinião tão me atacando e eu acho muito engraçado que literalmente ninguém atacou ele tipo literalmente ninguém a maioria das pessoas que responderam o comentário dele só o agradeceram, falaram ok, tá bom E as pessoas que gravaram vídeo sobre ele A maioria só falou o quanto era chato Os comentários que ele fazia Ninguém atacou ele diretamente Ninguém foi lá nos vídeos dele dar de dislike E você mesmo fala de críticas construtivas Mas aparentemente você não sabe ouvir críticas construtivas Até porque você literalmente tomou tudo que as pessoas falaram de você como um ataque Quando literalmente não tem ninguém te atacando É você que vai lá atacar os outros <risos> Isso chega até a ser um pouco irônico mas todo mundo já entendeu que você é só um carinha frustrado que provavelmente não recebe a atenção dos pais e se inspira muito no tio Orochi que até o seu nome é literalmente Orochi com as letras vertidas sério o cara tipo se inspira muito no tio Orochi a diferença é que ele trocou tio por stan que é mais otaku ainda no vídeo que ele fala sobre canais de opinião ninguém se importa com a sua opinião <risos> o Tiri fica falando que Ninguém se importa com a opinião dos outros e blá blá blá blá blá E aí ele faz o vídeo de 10 minutos Dando a opinião dele <risos> no, o vídeo ele tira, faz piadinha com o suicídio Fala que ah Se eu fosse seu pai eu teria me matado E eu acho muito engraçado que ele bota a mãe dele pra gravar isso Meu Deus que tristeza cara <risos> Ele também fala um vídeo Ele fica falando que ah, ninguém se importa com a opinião de cara de opinião mas aparentemente ele se importa ainda, né? até porque ele tá muito bravo no vídeo Mas calma tio são só opiniões cara Você mesmo disse que a opinião de pirralha, de canal de opinião não importa Então por que você tá tão bravo? Né? Se a opinião dessas pessoas não importa, então, por que, que você tá tão bravo? Até porque ninguém te atacou de verdade, né? Vamos ser sinceros. O máximo que alguém falou foi falar que seus comentários são ruins e isso é um ataque. Até porque os seus vídeos falando sobre isso parecem muito mais um ataque do que as respostas das pessoas. Até porque a maioria das respostas foram críticas extremamente construtivas não vou falar todos, até porque eu não vi todos os vídeos que fizeram sobre você até porque eu tenho mais do que fazer mas você supostamente viu todos os vídeos que fizeram sobre você então é, vamos arranjar alguma coisa para fazer da vida. tipo ele fala que ah em canais de opinião não sabem ouvir opinião mas primeiro que ele não só comentou em canais de opinião, ele comentou em vários outros canais canais de gameplays, canais de comédia, enfim, ele comentou em vários outros canais mas tipo, eu acho engraçado que quando é a opinião dele, aí é válido Aí tudo bem Mas quando é a opinião de outra pessoa, aí não Eu acho engraçado que ele saiu comentando e xingando um monte de gente Aí quando alguém responde à altura, ele faz um vídeo de 10 minutos Dizendo, ai mano, estou sendo atacado Pô, tiro Não foi você mesmo que disse que ninguém se importa com a opinião de canalzinho falido Mas se ninguém se importa, por que, que você tá tão bravinho, cara? Tipo, sua mamãe não esquentou seu leitinho hoje? Pô, se abre aí pra nós. O seu hobby literalmente sai por aí comentando um canal pequeno pra pagar de machão. E cara, que vida triste, hein? É assim que você se diverte, mas é bem compreensível até, porque dá pra ver que você não tem muitos amigos. Aí ele pega e fala, sobre ah, é panelinha, esses canais são tudo panelinha. É, você vai lá comentando um vídeo de uma pessoa, aí você vai lá e. Comenta um vídeo de uma pessoa Que essa outra pessoa vai expor no vídeo ou algo assim tipo É óbvio que você vai comentar Em vídeos de pessoas que se conhecem O que você achava que ia acontecer Tipo, ah, eu vou comentar no vídeo do fulano E vou comentar no vídeo do Cicrano Que gravou junto vídeo com fulano Nossa, será que ela se conhece? Ou, sem falar que a gente tá falando tipo De uma comunidade super pequena E nichada, é óbvio que as pessoas se conhecem Tipo, as pessoas se conhecem Porque você comenta em vídeos dessas pessoas Então, querendo não você também faz parte da panela tiro infelizmente sinto muito ser a pessoa pode te dizer isso mas você também faz parte dessa panela aí ele fala que tipo ah você não pode comentar sua opinião no canal deles porque senão você é hater você não comentou a opinião no canal de ninguém você literalmente saiu chamando canais de 10, 11 inscritos de nifos boa, bacana, hein? muito boa é assim que você dá a sua opinião e isso é muito engraçado porque ele fala que água ah, você não pode dar opinião porque senão eles ficam bravos, você é hater. Aí o Tiro-san faz um vídeo falando que estão assistindo sofrendo um hater, sendo que as pessoas estão dando a opinião delas, falando que não gostaram da atitude dele. Caraca, o Tiro! Eu acho muito incrível de quantas formas diferentes você se consegue se contradizer num único vídeo, mas tudo bem. O Tiro San também tenta apagar de engraçadão o vídeo falando que Ai, a maioria dos canais de opinião colocam o um tio no nome. Eu concordo, eu também acho isso bem besta. Mas tipo, você tem sano nome? Que base uma pessoa tem pra falar isso a partir do momento que ela tem sano nome? Que é algo mais o taquinho e triste do que ter sano nome. Aí ele fala que Ai, a culpa do canal é esse de criança, são a culpa dos pais que deixam as crianças na internet. Ele diz isso falando um monte de bosta e que a mãe dele gravou isso eu acho muito engraçado que a maneira corre tipo esse tipo de coisa ele literalmente aceitou a geolose e ela só gravou e beleza mas tudo bem né eu não vou dar um na criação a ele. mas eu acho isso bem estranho e bom é basicamente isso eu tiro esse tipo um cara frustrado que quer pagar de cheat poster diferentão que copia o orochi e se acha engraçado mas os vídeos dele são bem tristes e vergonhosos e é mais triste ainda que a mãe dele grana tudo isso ele é. ainda fala o pai mostra a sua cara, bota a cara a tapa e tal Porque uau, ele bota a cara a tapa em cara Ele passa a vergonha na internet hein? Uau, que adulto Milhares de você sentem que fazer isso no TikTok Mas eu acho que ninguém é não por causa disso Mas eu tiro Eu uma coisa não é Todo mundo que gosta de botar a cara né? Todo mundo que gosta de aparecer e Diferente de você Que provavelmente é só um carinho assim amigo Muitas pessoas têm uma vida fora da internet E não querem ficar associado delas com bobagem mas se você gosta de botar sua cara redonda <risos> nos vídeos não tem nenhum problema outros canais de opinião fazem isso também tipo sei lá suamente comentando que o na voz e o tio Orochi é e você né Até porque você é um canal de opinião Tia Sam, querendo ou não você é um canal de opinião. Ele fala de tipo, ah, vocês não vão derrubar, o oh, Tiro San, eu sei que provavelmente a sua mãe te criou falando que você é a pessoa mais especial do mundo, mas eu vou te contar uma coisa, você não é especial ô oh, Tiro e não, não tem ninguém tentando te derrubar ô oh, Tiro San, provavelmente os likes que você tá recebendo nos seus vídeos são do grupinho de K-Pop que você atacou alguns vídeos atrás dos vídeos de bolsonaro que você fez xingando aí não tem ninguém te atacando não tem nenhum canal de opinião te atacando, não tem nenhum canal te dando um hate não tem nenhum canal de opinião te dando um hate até porque eu tiro só mesmo mês que ninguém se importa com a opinião e eleia e o mesmo vale pra você, ninguém se importa muito com sua opinião eu sei que é difícil aceitar o fato de que você não é especial mas você não é especial, você não tem ninguém tentando te derrubar, eu garanto Não tem literalmente ninguém tentando te tirar do youtube As pessoas só falaram que os seus comentários foram tóxicos, foram ruins não tem uma coisa direção, você xingar em canais de 20, 10 inscritos falando que o canal deles tem é um lixo que eles deveriam não pagar não é uma crítica construtiva, e quando ele faz um vídeo falando que o seu comentário não foi muito agradável isso é uma crítica construtiva, e eu acho muito engraçado que ele falar tipo ah vai arranjar o que fazer Sendo que o hobby do é cara é ficar caçando canal pequeno pra xingar. É, dá para ver quem tá aqui sem que fazer Bom, mas eu te invejo, eu queria ter esse tempo livre Infelizmente eu não tenho Que eu gosto muito dos argumentos da Tiro Sam em absolutamente nada Falando que ai, ah, você deve ser aquele cara que em frente da escola não sabe discursar Mas o Tiro é literalmente a definição de pessoa Que provavelmente sofria bullying na escola E quer descontar a raiva nas pessoas na internet, mas calma tio Sam, calma, ninguém te odeia, não tem ninguém te dando hate, relaxa, essas pessoas estão dando like nos seus vídeos é porque seus vídeos são ruins mesmo. Opa, gente! Aqui é a Geoásis de novo. E eu tô voltando aqui pra falar sobre uma conversa que eu tive com ele. Primeiramente, queria dizer que tudo isso, do povo gravar os áudios, até mesmo das minhas opiniões iniciais, foi tudo feito antes de eu ir falar com ele. Sobre tal tá exposed, ele foi procurar uma amiga minha, justamente aquela que me ajudou a dar um primeiro exposed, que aspas, nele. E ficou chamando a garota de depósito de... <risos> É claro que como ela defende o meu canal e os outros canais que gravaram sobre, ela decidiu se defender também. Vou deixar as prints aí na tela, mas vamos falar com calma. Sobre esse depósito de... Ah! Ele quis argumentar de que ele só fala isso na zoeira, e que gosta de ver o que as meninas dizem, depois que gosta de ver mina pistola e papapá. Pra falar a verdade, eu parecia concordar contigo, mas, Oshiro, oh isso tudo foi só uma estratégia que eu usei pra saber sobre você. O que você falou claramente não foi na zoeira, e sim machismo. A garota parecia estar bem, revidando tudo o que você dizia, mas ela apareceu no servidor mandando a print enquanto eu dizia que estava com raiva. E sobre isso, Shiro, você mesmo disse que quando percebe que uma pessoa tá triste ou brava, sei lá, você para. Será é que você não usaria sua inteligência pra pensar que uma garota tranquila ignoraria aquilo que você disse, mas uma garota mal só quer te despistar e fazer você sentir o mesmo? E se ela te xingou. Se ela te falou qualquer coisa, é porque ela já estava se esgotando e que não queria mais aquilo. Ver a minha amiga mal é algo que eu não desejo. E se for pra ver ela mal por causa de uma conversinha contigo, meu amigo, eu prefiro que você nem apareça. Em hipótese alguma eu tô dizendo que eu queria que você morresse. O que eu quis dizer com isso foi que eu também já não quero mais gravar sobre tretinhas entre você e outras pessoas. Mas bem, eu respeito de todos que fizeram áudio com carinho e pela minha amiga que mandou tudo o que eu precisava só pra eu ver o que eu acho... Eu tô voltando aqui. E parece que você interpretou errado de novo, Shiro. Eu não tô te atacando. Eu tô só opinando. O papel de todo canal de opinião. Se você não quer mais ver as pessoas opinarem, para de assistir. Sei lá, veste seus amigos naquilo que você falou nos seus vídeos. Depois disso, eu perguntei por que ele descontou o ódio dele nos canais de opinião pequenos, e por que ele disse que tio no nome do canal é ruim. Tanto que inclusive, Ashiro-san, naquele seu vídeo, tu disse que quem tem tio no nome, nem idade tem pra ser tio, mas se tu pegar uma maratona os vídeos do tio Sam, ele é tio sim. E se ele teve idade pra namorar e usar o Sun, que era um apelido que a ex dele colocou no cara, o que você falou acabou de ser anulado. E também, o cara não precisa ser tio que chama é assim, pô. Na escola, mesmo o povo da cantina a gente chama de tia da cantina? O povo da limpeza. Alguns chamam de tio da limpeza. Até minha professora de tecnologia o povo chama de tia ainda. Mas só pra demonstrar carinho, é claro. Mas parando com isso do tio, você disse que quer ser notado. E eu até te perguntei o porquê você não vai no canal do tio Guim se gente com tio no nome do canal é ruim. E você disse que quer ser notado. Legal, você literalmente quer destruir toda a comunidade de opinião com essa desculpinha. A partir do momento que tu fez piada com o suíço, o povo deve forçar pra gostar de você. Ou só os seus amigos mais sabelados gostam. Aí tu diz que canal grande já tinha muito virgem xingando, e você seria só mais um. Mas se tu não quer ser mais um virgem, faz aquilo lá com alguém e vai comentar, ué. Porque aí tu não seria mais um virgem no meio de muitos. Depois disso tudo, disse que se for em canal pequeno, tu sente sentimentos de quem tá sendo zoado e gosta disso. Ou seja, moleque, de um cara normal, obcecado por atenção, tu foi pra um psicopata e masoquista agora? Como dizem que uma semente se torna uma planta, e você com certeza é uma semente de lixo um agora tá se tornando um monte de <risos> Depois ele ficou falando muita merda, falando que não gostou do Okian porque ele usa VTuber, depois do Pack e Jimin, porque usamos personagem de anime, ou seja, em 2D Mas já dá pra ver a hipocrisia do cara na foto do discord dele Depois eu perguntei sobre aquelas piadas com o sweet <risos> que ele fez, e ele disse que tinha dito coisa pior e que tinha cortado. Também, me disse que tinha vídeo que até agora ele não postou porque podia dar merda. Merda no nível de aparecer em notícia. Mas, eu oh san novamente é uma hipocrisia sua. Tu quer ficar popular por ser o maior xingador de canal de opinião? Por que não quer ficar popular como talvez um prisioneiro? Qualquer coisa assim. Seus inscritos iam ficar muito felizes se tu soltasse um novo quadro no canal em que tu fala como é a vida de um prisioneiro. Aí, pelo menos, eles não se tornariam quem você é. Tu disse que isso é porque se os seus canais pequenos não aguentarem teus xingamentos, eles não vão aguentar isso. YouTube. Mas isso não tem nada a ver, moleque. A ignorar comentários maldosos, a pessoa aprende por si só. E você não tem que interferir nisso. Se tu tá se achando certa por ajudar, entre aspas, os canais de opinião pequenos e aprender a lidar com comentários comentário maldoso, tu tá cagando e andando pra tua vida. E bom, eu ia chamar a Anne Carey ou o Brugger pra gravar comigo sobre. Mas ninguém me respondeu. Minha gente, o vídeo foi esse. E tchau.